Então, ainda falando desses desafios, né, que é o questionamento da Débora, o desafio também é se manter atualizado com os conhecimentos clínicos. Né? Então, quando a gente se torna um clínico, mesmo que seja para além do acompanhamento terapêutico, seja enfim, se o sujeito não trabalha com acompanhamento terapêutico, mas trabalha com, com, com medicina, com psicologia, terapia ocupacional, ele tem o um desafio de de se manter atualizado, de ir em busca de conhecimento e também o desafio de colocar em ação a sua atividade, a sua, a, a sua atividade reflexiva, esse universo da, das teorias. O desafio é colocar em prática, em ação, essa evolução teórica. Então, lembra dessa ideia, assim de o desafio de propagar o acompanhamento terapêutico de mostrar que ele já tem eficácia, que é reconhecido, o desafio de uh, se manter atualizado, atualizada, no caso lá da, da nossa amiga, colega, aluna, Débora. Uh, enfim, são vários desafios importantes. E além disso, é importante também o profissional pensar no seu autocuidado. Eu já tive vários e tenho ainda vários pacientes que são profissionais da saúde. E é impressionante como a gente, profissional da saúde, a gente não se cuida. E eu acho que aí também há um, um, um outro desafio para o profissional da saúde, e aí a gente inclui o acompanhante terapêutico, justamente pensar formas de se cuidar, de cuidar da sua saúde emocional, psicológica e física. E também, mais uma vez, acaba surgindo a ideia de, do, do curso avançado. Eu fiz questão de colocar uh, várias disciplinas. Né? Na verdade, são, é uma disciplina com o nome de desenvolvimento pessoal do profissional, com várias aulas né? distribuídas em, em, em vários módulos do curso. Por quê? Porque eu tenho visto, eu tenho tido pacientes, eu tenho visto colegas, o adoecimento dos terapeutas. Então, os terapeutas que deixam a sua vida de lado para se dedicar à atividade profissional. Então, quando a gente é um profissional da saúde que, que cuida do outro, tem a pretensão de gerar a diferença do outro, num primeiro momento a gente tem que pensar também na gente. Isso não tem nada de, de egoísmo, né? Porque a gente tem que ter energia, tem que ter saúde para gerar o cuidado, para gerar a produção saúde no outro. Então ponto 1, um, cuida de ti. Esse é um, também é um desafio, como tu vai cuidar de ti, como gerar a tua promoção de saúde para que tu tenha condições de gerar promoção de saúde no outro. É aquela imagem, eu não sei se todos que estão assistindo agora tiveram a oportunidade de, de entrar em contato com enfim, andar de avião, quando a gente anda de avião, vem aquela mensagem de que, primeiro, quando dá alguma pane, a gente primeiro põe a máscara de oxigênio na gente, para depois cuidar de quem está ao nosso lado. E essa é uma imagem interessante, né? a gente está nessa viagem do universo clínico, do acompanhamento terapêutico, a gente tem esse desafio de manter a nossa integridade, repito, psicológica, emocional e física, para a partir disso, gerar a diferença com o um outro. Então, esses foram vários né, desafios no universo clínico do acompanhamento terapêutico, que é, a gente precisa ter atenção. <música>